Tá rolando umas regras da casa Rapaziada, tá rolando umas regras aqui, ó Tá falando que Armas não serão permitidas Sem barulhos Silêncio é ouro Você pode ser Vasculhado A qualquer hora e sem Nenhuma razão E o fogo por aqui em diante Também é restrito Rapaziada, esse manuíche aí o cara tava cheio de regrinha na casa, hein? Ó, oh, mais. Regras número 3 do manual do Manuiche. Essa é uma área segura. Cooperação é muito importante. Remova sua jaqueta ou agasalho. Nada de armas pontiagudas ou objetos pontiagudos no local. O que que acontece, rapaziada? Vamos respeitar, mas o de tá armada até os dentes, tio. Vamos ficar esperto. Beleza. Já, já pega todas essas paradinhas. Já tá rolando uma porta aqui para... Abrirmos Rapaziada, tá meio escuro a paradinha aqui Olha, isso é um escritório de luxo, hein Com certeza os desenhos dos, dos maluquinhos Rapaziada, o cara morreu, mas deixou proteína, hein Ó, ó Mais uma vítima do Manuish, hein Ó, vamos vamo ver o bilhete dessa vez ó, agora é o Caio. Estamos presos Acho que todo mundo está morto. Algumas das crianças estão comigo. Fui infectado batendo na porta. Peraí, batendo na porta? Como que ele se infectou assim, tio? <risos> Não sei por quanto tempo aguentaremos. Se o Ishi e os outros estiverem vivos, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, farei com que seja rápido. Mano, caiu. Rapaziada. Ishi! Oh. Nada engraçado. Não, nadinha. Ô, Joe! Ô, ah! Joe, trava não ainda? Esse, esse Joe curte travar nos corrimontes. Ô, oh, meu Deus do céu. Mas eu pegou uma peixeira benta aqui, ó. Rapaziada, agora, ó. Peixeira benta ou. Oh. Vamos continuar com o pau da, da tesourinha? Hein? De momento? A gente vai achar mais peixeira daqui, daqui pra frente, com certeza. É a verdade. Beleza, já fizemos a coleta, já lemos a cartinha do mano Kyle. E. Simplesmente prosseguiremos por essa parte aqui, ó, oh, tá rolando os ratão, Vamos... nossa senhora rapaz. os cara faz barulho pra caramba hein, Ei, você. Oi, jogo, você está bem, tá, sim, tudo bem, fui eu, acho que acionei algum portão de segurança, Henry, vê se levanta isso, Rapaziada Então Isso é estranho Tá. Ah, eu, eu sei Que? Ah gente... oh, meu Deus Essa coisa não se mexe, cara Vai, sai daqui Sam, não saia de perto Ei, temos que sair daqui Proteja ele Vai. Rapaziada vou... Oh, louco Nossa, altos Rapaziada, vem A equipe inteira da Microsoft instalar, hein meu Deus do céu Rapaziada É, é, não O problema é eles, Joe Bom, vamos Vamos ver se achamos uma saída, tá? Dictado. Peraí, Joe Calma, calma Onde? Eu tô com escopeta nova na mão Ó, oh, é direita e esquerda, Joe Escopreta dos dois lados É bom eles ficar quietos Peraí, o, o, o jogo E aí? quer é instalar Beleza Vamos tacar o monoflop nesses flops Pra esse oh. lugar ser trouxa Ó, oh, eles vêm correndo, tio Cadê esses flops? Ô, oh, oh, louco, escondeu? Rapaziada Os caras motoristas é hein Olha aí suas perninhas O que que, que que acontece, Fazer, Vamos instalar uma bomba aqui tem como instalar no chão, né? Ó, oh. ó oh. Vai de ser lock, tio Chegou perto Mas também é instalador, tio E aí, jogo? Os caras não vêm, não? Não Vou dar um na perninha dele Só pra eles ficarem é esperto. Oh, olha aí Cadê? Cadê os caras? Oh, beleza Eles vão ter que vir aqui, tio cara esperto, eles não vêm. Não vêm porque é cagão. Acho que eu vou ter que coletar essa bomba de novo. Ó, quer ver? Eu tiro, eles vêm. Eles vêm depois! Ó, oh, louco, jogo. Nossa, os caras são é muito espertos. Esperaram tirar a bomba. Ô, oh, jogo? Ô, oh, lanterna. Pera aí. Coloca aí. Coloca aí de boa. Ô, oh, lanterna! Aí, arranca aí. Arranca a perninha. Pera aí, jogo. Oh! Vai <risos> explodir só Loki oh! Rapaz, liga, liga a luz. Ô Joe, liga a luz. Rapaziada, tá sinistrão essa parte aqui. Calma aí, que eu tô com duas escopetas. Jogo, calma. Vamos carregar essa aqui primeiro. Rapaziada, tem mais um tiro na escopeta. Fiquem longe. Peraí, Joe, calma aí, tio. Meu Deus do céu. Tá viva? É bom, para de gracinha Pois tá rolando um pega-pega americano E o Cabernet não está conseguindo Identificar a brincadeira O jogo, vai é levar soco Vai ter que ser socão, tio Tronto. Explodimos o um caninho no zóio dela. Vamos parar de gracinha Ó oh. Não, ele é profissional É luta livre O oh, meu Deus, o cara é FC mesmo, hein, zumbi Zumbi Oh, meu Deus Ai, isso vai levar canada Só encanamento Rapaziada Aqui é igual Super Mario, encanamento Pera aí, pera aí. Meu Deus, O cara não morre não, tio Morri não Vaza, vaza que o mano Joe está ferido. O cara tá na cola, gente. tá na cola. Calma, calma, Jack. Eu estou carregando! Ah, o <risos> parece... oh, Mano Joe, pelo amor de Deus, você vai arralcando! Acerta esse dente! Rapaziada, eu vou remendar o braço do Mano Joe aqui. Meu Deus, vou participar, hein? Ah, meu Deus, vou queimar esse videogame! Beleza, eu tô calmo. Rapaziada, t -t temos itens aí. Só, só tem mais duas balas. O Mano Joe não carregou ainda. Espera. Tem mais locks. O local está altamente rodeado de locks. O jogo tá... Os caras são é profissionais do pega-pega, eles vai e volta. Peraí, hein. Olha aí, já tá aqui. Rapaziada. Pega... Olha isso. Rapaziada, eu nunca vi isso num jogo de zumbi, hein? pelo amor de Deus. Os caras são é profissionais do pega-pega, esconde-esconde. Ô, oh, louco Eita, nós! Ah, Light Ai, só levante Rapaziada, peraí Peraí Arrebenta! Isso, mostra pra ela, Joe Nossa senhora, Joe Que beija-parede é. Você conseguiu? Rapaziada, não curti esses pega-pega profissional não, hein Os caras é lutador de UFC Corredores Escondistas Profissionais uhum. e, e eles repentaram, com a Mais ou menos isso Beleza, rapaziada, o Cabernet está meio perdido nesse local de momento, mas já consegue detectar itens no local, que faz com conqui... que... Oh, oh, meu Deus, é o nível deci. novo! É. Tô próximo, Sem gritaria. Calma, acalme-se. Nível 3! Estou calmo. V vamos continuar. Oh, meu Deus, o pauzinho já feito. Rapaziada, pauzinho com tesoura já feito no local, tenizinho, New Balance, tem um Adidas ali, depois a gente volta aqui e pega esses tênis pra gente dar um rolezinho na night tranquilo rapaziada, tá rolando munição de escopretinha, mini escopreta hein, rapaziada, como que a gente chama ela, minha escopretinha, vamos pegar a escopretinha, Minho escopretão, escopretão isso é aqui Beleza, o caverninha somente descerá aqui mais uma vez. Ó, oh, ó, oh, tá um tá, local altamente gigante. Pera o caverninha deu a volta? Fazer, é, tá rolando. Nossa senhora! Ó, oh, outra cartinha, tio. Esse aqui é, deve ser do Manuish, quer ver? Ó, oh, desenho, tio. Oh, meu Deus, Olha o Dane. é como uma sala de aula. Por que eles estão me protegendo? Garoto, eu queria saber. Eu sabe que eles não mereciam isso. Beleza. Parece aqui no, no, no parquinho aqui. Não contém nenhum brinquedinho pra nós, hein. Ó, oh, tá rolando um bastão ali gigante. Tá, tá rolando umas escritas aqui meio. jedaicas. <risos> Vamos deixar ali de momento Ó, oh, 10 peças Tesourinha Acho que a gente já fez a coleta agora, hein O Caverninha já identificou o perímetro Ó, oh, tá rolando uma munição aqui, eu acho No cantinho Era o Nesquik Falso alarme Mas agora a gente tem que subir Novamente no local onde estávamos para prosseguir esse gameplay. Pois é, tá, tá rolando aqui um, umas escritas. Oh meu Deus, tem regra até para tomar banho. Beleza, conserve a água a ah, 5 segundos para se enxaguar. Passa o um sabão. Depois faça uma segunda enxaguada. Não deixe os seus itens objetos pessoais. E também, você terá Que limpar o local Para o próximo usar, rapaziada Faz sentido essas regras, hein, ó, o mano O mano to Toshinara aqui não resistiu E caiu no local Rapaziada, vamos sair fora Ô, peraí, como é que isso aqui é jogo? Tá cheio Rapaziada, a gente gastou umas bombas Com certeza Ó Oh, acabou já, a gente tem que achar tesoura agora Precisamos de tesourinhas do amor Com a escopeta na mão Pera aí, aqui, aqui tava fechado O oh, louco jogo, olha ali tio O caverninho não viu isso aqui não, hein Ó, oh, tem que subir aqui Vai tá em frente Garoto. Muito bem. Andou bem, garota. Tem garota? Como assim, garota? <risos> pois é, tava escrito garota ali o Caverninha tá louco, hein? V vamos continuar mesmo assim, mano. De garota É, é? Ô, oh, louco! Vamos. Pula de ponta. Joe, são eles. Graças a Deus. Deus e aí? E aí? Ô, oh, louco Joe, vaza! Corra! Eles são muitos! Ele se afasta da porta! Ei, Talvez empurraram junto! Empurra aí! Ô, Joe! Ô, meu Deus! Como que é? Sam, o que você tá fazendo? Ô, Joe! Tá tirando a gente daqui! Ah, isso Muito. aí, então, Sam! Só... Rápido, ah, Sai! L. Oh, Vamos lá. Peraí, tinha, tinha um cano ali. Um não, não pica não, ele. Rapaziada, cara, um por si, hein. Pica. P. Oh! Ih. Peraí, rapaziada, sempre tem um momento Coca-Cola, hein. A máquina não tá funcionando, hein. Oh. Vamos vamo continuar com os, os instalador que é instalar, hein. Peraí, tem item aqui. Fala que tem item! Peraí, tá rolando um negocinho aqui, hein. Bastãozinho. Ai, louco! É perrada, tá em perrada aí, jogo! Sites. Eu posso passar por essa janela! Beleza! Abra meu mato! Rápido! Ei, vamos, Sam! Você não vai ficar aqui! E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai! Enquanto, isso, enquanto eles sobem ali. Se prepara! Vamos pegar a bomba na mão já? Bo Quero ver esses Loki voar, tio. Rapaziada, Oh, tem mais! Peraí, eles querem instalar, tio. Querem lá Rapaziada, eu escutei instalador aqui, hein. Manda no chão, manda. Ai, você é caiu, Loki. vocês vamos monofobar. Meu Deus, errei. Não tem, é, é. do... Tem a mira verde, hein? Mira verde. Oh, meu Deus, Esse me Peraí, jogo, peraí. Peraí, peraí. Rapaziada, tava no churrasco aqui. Abriu. abriu. Vamos, vamos, vamos. Fresco. Nossa. Olha isso. Droga, você está brincando comigo! Obrigado pelo aviso, ah. rapazes. O que está escrito ali? Onde está a torre? Ah, estamos perto. Vamos, vamos. Tá escrito aviso infectados dentro, não abra a porta. Só que eles escreveram do outro lado de. Oh, meu Deus. Rapaziada, nunca entre Eita. pela saída, entre sempre pela entrada, você viu? Está, carinha. Essa foi por pouco, hein? É, foi o nosso melhor Bom, mas... dentro do furgãozinho, rapaziada, sempre tem itens. Sim. Estamos na jungle.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 Parabéns pra ela, hein? <risos> ela está ficando cada vez melhor na arte de bicudar os infectados. Pois é, a gente precisa de achar uma mesinha, que a gente tá só coletando peças de arma. Mas, ainda não tivemos tempo de fazer, ou fazer o upgrade das armas. Ó, estamos quase chegando é? a 100, Mais 15 e ah, a gente é? aumenta a vida do Mano Joe. Ah, eu... Uma amiga minha, Marlene, pediu pra ele me levar até os vagalumes. Parece. Bom, agora Ha! Você escutou isso, rapaziada? Ô Joe, tá pedindo tá estudando, né, Joe? Rapaziada, quem manda é no, no final das contas é a verdade. Ó, temos uma cartinha secreta aqui. Outra noite, outro tiroteio. Eu podia ver o piscar dos canos vindo das janelas dos Carson. Fiquei a noite inteira com toda a família em um quarto. Duvido que alguém conseguiu dormir. É uma questão de tempo antes que os saqueadores tentem invadir nossa casa. Precisamos sair daqui. Aquele magrelo nos abordou de novo. Ele trocou mais munição por parte da nossa comida. Ele perguntou se não queríamos nos juntar a ele em seu esconderijo. Ele disse que é seguro e, mais importante, escondido. Pode ser defendido facilmente Foi o que ele disse Ele disse que o único motivo Para ele confiar em mim É porque temos filhos Não acho que podemos ficar aqui mais Ele parece ser um cara confiável Vou sugerir a todos amanhã Que aceitamos a oferta dele É o mano Kyle Rapaziada, o mano Kyle Esse ainda está vivo ó. Ó. Me parece que não foi muito boa não, não. Beleza rapaziada Vamos simplesmente Verificar essa parte aqui. Ó. Oh. Vamos ver o que dá pra fazer de momento. Monoflobs. Beleza. Rapaziada. Fizemos bom uso das armas. E o que, que acontece? Vamos simplesmente descer. Como Nossa, é cara. esse lugar sem os infectados? Eu não posso nem imaginar. Beleza A gente já olhou praticamente A casa inteira Vamos já com a mochila Do mano Joe cheia Continuar, ó, ó Eu tenho arma, um monte, eu atiro Eu irei atirar Para matar, rapaziada Vamos ficar esperto, hein Ó, Estou armado, não passar aqui Eu irei atirar à vista, rapaziada Assim que ele vê, tá? Não é vista de pagamento Não, hein Vamos ficar esperto. Aqui moravam muitas pessoas amigas. Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques. todos ficaram paranoicos. Você lembra disso, Joel? <risos> <risos> <risos> <risos> Merda, eu não me lembro de ontem. Vamos simplesmente subir a escadinha aqui. Rapaziada, essas musiquinhas da L é top, viu? Oh meu Deus! <risos> Beleza, ó, mais casa benta. Beleza, no final aqui. Tem uma escada ali. Me parece. Ó. Tem umas coisinhas aqui. Vamos subir. E ver o que tem aqui em cima. O local está totalmente vazio. E sem itens também. A cabineira não curte. Deu uma volta aqui. O cara tá de boa na sacada ali, Ó, se pagando de, de John Willisons. É o quê? Vamos descer. Quebrar as pernas e continuar. Não chegue perto deles. Não são como tava tá uns dogs ali, Ô, meu é, é o que o cabelo tá pensando? Ah, mas tá na hora, hein, jogo? Vamos Tava na hora Beleza, temos 247 Rapaziada, prim primeira coisa, tio Ó, escopretão Alcance escopretal, manda Capacidade de balas Vap Rapaziada, tem, tem a escopretinha, hein Ó, agora já, já ganhou a cena Ó, quinzão, nem sei o que que é Manda pra dentro Capacidade de tiro, VAP Coice escopretal. Rapaziada, dá pra colocar um de cada aqui, ó. Propagação, tio. Ah! Frequência de tiro. Rapaziada, mais um. Só fazer essa escopretinha ficar ninja. Beleza, a escopretinha já tá arma profissional agora, tio. oh meu Deus do céu. Capacidade do tiro nessa daqui. Rapaziada, tem como meter uma mira profissional aqui na. Ó. Na... Oh! Peraí, peraí, peraí, o vai, vai louca, querer hein? conferir isso <risos> Vamos ficar esperto, tipo Mira fazer vai virar tipo um Sniperson Oh Rapaziada, agora sim Agora o jogo tá começando a ficar legal, hein Peraí, eu acho que sobrou, mas Ó, oh, tem cinquenta e sons Ali Vamos simplesmente Vamos aumentar a frequência, de. vai, vai Beleza. Armas já estão altamente melhoradas. Vamos prosseguir. O que é isso? É um sorvete, ó. Tipo... É ah, um caminhão de sorvete. Caminhão de sorvete? É. O Henry me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. Que? quê? Tá brincando? Joel? Sorvetão? É verdade. Essa coisa passava tocando músicas estranhas em alto volume e as crianças compravam sorvete você tá inventando isso pra mim? Hum, sério? Ah, cara, você vivia em uma época estranha. <risos> Eu falei. Rapaziada, sorvete não é estranho não, hein. Ó, os cachorros, tipo... Rapaziada, os cachorros foram chamar mais truta, hein. Vamos ficar espertos, daqui a pouco chega um... um mastodonte aqui. É bom de é ficar esperto esses doguinhos. Altamente trabalham para os instaladores. Rapaziada, é, tá rolando uns metalation aqui, umas caveiras cabreiras com umas fotos aqui de artistas não reconhecíveis. Ah, alguém mais tá com fome? Ah, ainda bem, tá na hora, hein? ei, caras, quando a gente chegar a todo Tá bom. Rapaziada, é, tá rolando altos posters de basquetebol. O cara que era é maneiro, tio. Altos posters. Curti o quartinho dele. Prosseguindo para a cozinha. Ó. Oh. Rapaz, sobrou nada, hein? Pelo menos tem, tem peças de arma. Beleza. Vamos. Ó, oh, tem um banheirinho. Vou entrar no banheiro aqui ver se sobrou algo. Não, não, não, não. Agora subiremos para continuar a patrulha benta, hein? Ó. Oh. Rapaz, a, a cartinha é especial. Será que é do Manu Ishi? Será que é do mano? Peraí, quem que é? É o Manuíche, o Manuíche ainda tava na área, uma porta aberta foi tudo que precisou, um de nós nos esqueceu de fechar uma porta e uma horda daqueles monstros invadiu nosso acampamento, trancamos eles lá e escrevemos um aviso do lado de fora, o jogo, calma aí, a Susan e algumas crianças estão comigo, até onde seis somos os únicos sobreviventes, Precisarei segurar a Susan para ele não voltar para lá. Voltar para os corpos é perigoso demais. Ela perdeu os filhos e eu não faço ideia do que dizer para ela. Cada membro do meu ser quer desistir. Seria tão fácil render-se a esse mundo, mas não posso fazer. Tenho muita fé na humanidade. Vi que ainda somos capazes de fazer o bem. Conseguiremos. Preciso continuar forte por ela O Manuishi deixou essa carta aqui Beleza? Rapaziada, o, o Manuishi estava perdendo as forças Mas Vamos prosseguir para ver o que aconteceu é um Outro gibizinho, Rapaziada, outro episódio, hein? Ó, esses daqui já estão ficando mais nervosos Messenger Particle Starlight Rapaziada, vamos é. se ligar Beleza Rapaziada, esses últimos episódios aí o Caverninha tá com a, com a voz meio ferrada Por motivos de ter ido no show com o Van Damme O Caverninha gritou demais no show do Van Damme, ó 8, 21, 36 A gente foi, a gente foi curtir um Iros Melsons com, com o Van Damme lá E o Caverninha acabou gritando muito e tá com a voz meio não profissional Para fazer o gameplay, mas vamos continuar na mesma, tio Ô, melhor dá arco e hein, ó Rapaz, rapaziada, tá rolando um PCzinho aqui? Altamente Macintosh. Acho que fizemos já a limpa total no local. Então vai ficar legal se a gente sair fora. Não brincar. Ó, oh, peraí. Dardos! cuidado. É, tá bom. Bom, rapaziada, vamos continuar. Vamos sair pela porta do fundo aqui? Como é que é o negócio? Cortador de grama profissional Casinha Não, abre Mano, Joe, vamos ter que descer a ribanceira aqui